Agora a gente vai falar do reajuste do IPTU em São José dos Campos. Você viu aqui no Band Cidade que a Prefeitura apresentou na Câmara um projeto para que o imposto fique, em média, 14% mais caro a partir do ano que vem. A opos oposição conseguiu uma liminar parcial na Justiça para que o município envie os estudos que embasaram essa proposta de aumento. Enquanto esses documentos são analisados pelos vereadores, a população fica em dúvida e com medo de ter que arcar com mais um aumento a partir do ano que vem. 14%. Esse é o aumento médio que o munícipe pode ter no IPTU em São José dos Campos para o ano que vem. Segundo a Prefeitura, a proposta foi elaborada com base no aumento do valor venal dos imóveis, que chega a 75%. Nós constatamos, através dos registros de TBI aqui na, na Prefeitura, que... De 2017 a 2020, nós tivemos uma valorização de 75% no valor dos imóveis. Então, essa é a PGV, isso que é a, o, o reajuste que deve ser feito. Contudo, 75% para atualizar os valores venais, entendemos ser bastante elevado, fizemos redutores sociais e o máximo do, da, do reajuste do, do IPTU, então, vai ficar em 17%. Na média, o nosso reajuste é de 14%. Por causa do aumento, a Prefeitura também pretende subir a faixa de isenção do IPTU. Hoje, com a lei como nós temos hoje, quem tem imóveis no valor até R$ 58 mil reais está isento. Com a nossa proposta, esse valor vai para 80 mil. Então, cerca de 11 mil é, imóveis estão isentos hoje. Esse número passará a 13 mil, ou seja, 2 mil imóveis a mais sendo isentos. O projeto foi apresentado à Câmara no dia 9 de setembro, com pedido de urgência. O prazo para a apresentação de emendas ao projeto terminou na última quinta-feira. Desde então, a proposta já pode ser votada pelos vereadores. Mas a oposição não quer que isso aconteça antes que haja uma discussão do texto com a população. A classe trabalhadora não teve aumento, infelizmente, e nós estamos vendo uma inflação galopante vindo por aqui, né? Aumento do gás, da gasolina e tudo mais. Então, nós não podemos, é, sem nenhuma discussão, votar um projeto com essa complexidade entre a Justiça, para ter os documentos que justificasse, os estudos que justificasse esse aumento. É, tivemos uma vitória parcial, mas é necessário que a, o projeto não seja votado do dia para a noite, até porque ele é enorme, olha aqui. Ele tem... Só esse anexo tem 500 páginas, né? É 450 páginas. O PT, partido que a vereadora Amélia Naomi faz parte, apresentou 15 emendas ao projeto. Uma delas foi para que a taxa de isenção chegue a 100 mil reais. Como a prefeitura atualizou o valor venal dos imóveis, né, isso significa também que quem tinha o direito à isenção, o seu imóvel subiu. Então, você tem uma diminuição de pessoas que serão atendidas. Pelos benefícios sociais. Nas ruas, a população não aguenta mais aumentos nos impostos. Muita gente está desempregada, tem gente que não tem dinheiro nem para comprar alimento, ainda mais para pagar IPTU. Não só para os proprietários, mas para também aqueles que moram de aluguel, né? Porque o aluguel já vem ali junto ao IPTU. E realmente é um absurdo isso aí. Alto do IPTU? Pelo amor de Deus, moço, que absurdo! Isso é um absurdo, estou indignada. Já basta pagar 10 reais no feijão, 30 reais no pacote de arroz, 10 reais no litro de óleo, ainda tem, vai aumentar o IPTU? O que, que vai ser de mim?